O Paulinho é o maior artista aqui dessa. É, Ele trabalha bem com ferramentas. Primeiro é o Zezinho Canivete, depois surgiu ele. O Zé Canivete é Zé Gomes. Zé Gomes. Eu conheci. Eu, eu tinha que o Zé Canivete que eu fazia Canivete. Ele fez a parte elétrica lá de casa hum. e a parte hidráulica. O, o, Zé, o Zezinho Gomes? É. Isso aí foi em 80. Dessa, acha... Uns artistas é. bons em, em trabalhar morreram, né pai? É, e... hoje está acabando os, os ferreiro, acabando esse povo que faz essas coisas, o Zezinho, Paulinho. É, eles estão acabando, mas deixaram os filhos aí bons, né é. ou não? O... Ainda vem uns meninos que ainda tem interesse de tocar de, para frente. Estão passando aqui em frente a casa do Solito. Junto com o Sebastião. Sebastião, seu nome todo é. Sebastião Vicente da Silva. Vicente da Silva. É. De, uh, vizinho aqui da, da delegacia. É. Não tem problema nenhum, né? Eu, Eu moro no, no fundo aí, mas é. eles roubam por causa da delegacia não resolvem nada. Eles roubam na casa, roubou o meu ali, ó, fundo da delegacia. Não. Mas também você não estava lá onde? É. Um cara falou pra mim que eles estavam roubando até a meia do cara sem tirar o sapato, tá vendo? <risos> Ele tem uma pouca vergonha, nossa senhora. Essa, essa cristã. Falta de respeito, negócio de roupa. Você mora aqui do lado, né, tchauzinho? Não, eu moro ali, ó. Ali do outro lado ali, né? Agora o Olivio mora na rua de lá. É. Só que você pode descer na outra, você sobe. Eu vou descer e subir lá, é. que aí eu, eu falo com ele. Ali é mão pra lá e pra cá. O senhor vai falar assim, ah, vem cá, o tchauzinho tá tomando meu lugar. Esse <risos> lugar é meu. É. ô tchauzinho. Dia 23 agora. O Eu sou Euclides Brentini, vai fazer 103 anos. qual é esse? Sou Euclides Brentini, lá da, da Chave da Taquara. Ah, o Briantini? Brentini. Eu levei o seu livro lá, nós já é. conversamos com ele e tal. Eu conheci o Briantini, não sei se é esse. É, é Brentini, italiano. Ele tem uma propriedade de pedregulho boa. Essa cristal mudou bastante, né, Tiozinho? Parece que é essa aqui. Ó. Essa daqui, né? Ela mudou aqui era a fazenda dos Alexandre. É. Aqui era a fazenda do. É dos Alexandre. Da minha é. casa para baixo aqui era cerrado. Olha Eita. lá onde ele tá tá. lá na caixa Vou chegar lá, vamos ver o que, que ele tá aprontando. Eu pensei, mas o senhor, Sr Olívio, o senhor está aí? ai ele tá Olha! Eu sou ali, você não fica pensando que eu, que, eu, que eu abandonei o senhor, não. Eu tava vindo pra cá, o tchauzinho tava perdido, né? Olhou, senhor? bom. É. O tchauzinho tava meio perdido, eu falei assim, ainda vamos lá no senhor, Olívio. É. O senhor pegou ele. Ele tava perdido ali, querendo que o senhor consertasse a bicicleta pra ele, Não, você consertava a bicicleta. Aí eu rasguei, faz três dias, rapaz, eu falei, o Olívio tá fazendo farta, você conserta na hora. Estou fazendo foto. O senhor ali. vou voltar eu a trabalhar, vou... né? Mas eu vou... Fiquei contente ontem com o retorno médio. O médico falou, você pode vir daqui seis meses. O senhor está muito bem. Mas eu estou desanimado, doutor. As pernas vão. Eu sou livre, mas 96 anos, tem que pombiar mesmo. <risos> Só tanto tá de parabéns ainda. Eu estou mais pô. louco que é, você, tem hora é, que eu tenho. Não do do é nada grave, o exame não deu nada grave. É. Então eu tá fiz bom. A daqueles... ah, do eletro? É. Que faz uns risquinhos é. lá na frente? Não. É pior do que isso. É, ó. É. O tiozinho é. tá aqui, são um amigos é. e a gente tá batendo um papo. Aquele ah, é. é. exame é. do dedão? Top. É. Esse é zero. É zero. Graças a Deus, adeus, passou livre. Eu passou livro. É. Se tem causa de operar, não opera faz deitado. É. De Eu Eu sou, livre. Livre. Eu sou livre. E o calor? Nossa, o calor. Meus magos estão tá dormindo. dormindo. Parece que hoje está mais quente. Hein? Cada dia que passa mais quente. Ó. Qualquer a chuva chega que hora, Sou livre? A chuva vem vindo. Está por aí. Dia 23. Se Deus quiser. Dia 23 vai cair sábado ou é domingo? Então. O senhor tem uma cadeira ali, Sr. Olívio? Tem. cadeira. Ah, Puxa para cá para conversar um pouco. Né? Então eu, o Tchauzinho foi lá buscar a bicicleta e falei assim, vamos lá fazer uma visita para o Sr. Olívio <risos> e bater um papo, porque o Sr. <risos> o o é, é muito especial o nosso. É e isso, a gente cara. gosta dele. Aí, ó, vou fechar isso. Bem que assim. eu tô com de trabalho, né? Aí, ah, eu sei que era pra consertar a minha bicicleta, mas como você não pôde, eu vou meu rapaz. É pra me dar pro meu neto. E, e, e agora, faz três dias que eu tô perdendo tempo. de aí, ó, agora eu tenho que ir lá. for ele tá lá. É, o que mais passa a mão na roda é dos bastionzinhos, viu? <risos> <risos> Desencontra ninguém. O tchauzinho é, é, é, é, é freguês do senhor. Me mexe, no pneu, mexe no pneu, dele. Desvazia, bom. Eu ali brincando e com concerto, você. É pra mim, uns 40 anos. Uns 40. Pai, faz muito tempo. Mas, na moda, mudando de assunto. Quando tá o sinal, a pessoa tem, tendo... Ei, compadre. Não vai ter chuva. Minha perna tá doendo. <risos> Entendeu o que Ô, Solívio, tem um, um senhor que contou isso lá quando eu era seminarista. E, que, e tinha uma família da igreja. Aí ele passou lá na, em, em frente à loja da família. E ele passou e falou assim, amanhã vai chover. Tem... É. Aí o, o, o senhor, da, dono da loja, que era é da igreja, ele falou assim, ô o pastor, o, o senhor é fantástico, o senhor falou que ia chover e está chovendo mesmo, que bom, que, que coisa, o senhor tem muita fé, ele falou assim, ô oh, meu irmão, não confunda fé com reumatismo não, <risos> é porque eu senti na perna aqui o meu reumatismo doendo, eu falei assim, vai chover. Tanto reumatismo da chuva. É. Quando o Real batido dá um sinal lá. Dá e... é um sinal. Uhum. É, os poderes de Deus. Existe, alguém acerta, mas não é fácil. É só ele que sabe, né, seu livro? Só ele. Deus é Deus. Sim, é Deus. Vai, o sintoma é assim: acompanhando o povo é. antigo, vai chegando o fim de setembro, outubro já é parte das águas. Então sempre tá, já está do lado da chuva, né? É. Porque setembro não, ainda está na seca. Até o fim de setembro é seca. Porque... Aí, de outubro em diante é a parte das águas. Das águas. Ô Solívio, a, é... a natureza vai recompondo, né? As árvores estão todas... Aí, folhas verdes, né? É, aí está tá, tá caindo as folhas verdes. Vai trocar a folha. É. Agora outra coisa, o passarinho... Tem alguns que adivinha. Eu o Sabiá... Canta. Ele canta bonito. E quando ele está cantando, é lá na minha região eu falava assim: está chamando, é, tá chamando chuva. É porque já está esperando, a, a, é. já está sabendo que vai chover, e começa. A... Isso. O canto mais bonito que eu acho e é do tola. Sabiá. E, e as andorinhas também, quando o tempo vem chovendo, as andorinhas começam a voar. Fazia, tesoura, ó. rapaz, fazia muitos anos que eu não via aqui a tesourinha, eu vi um casal lá na porta de casa, a tesoura. Ela É tipo uma tesoura com o passarinho. O tá rabo dela, o rabo dela, né? É quase uma tesoura. Uma tesoura. Por isso a andurinha, né? é. é a Por isso que fala, eles falam tesourinha. E elas são espertas, né? Elas iam catando as aleluias. Aquela chuva que deu para trás elas veem, Eu falei aí, ó, as andorinhas a andurinha está. Tesoura. Tá a chuva está é, vindo, veem mesmo. Tesouras fala que a andurinha que cresce. que cria o rabo e que, é, que é andurinha. Mas é a qualidade mesmo. É a qualidade. A qualidade dela. Engraçado que passa um tempão, e a gente não vê. E depois elas aparecem, né? É, é um certo tempo. É. Tem uma época que elas vão para o clima delas. Aí quando começa a vir o calor, elas vêm para cá. Aí elas vão. Eu não sei se elas vão para o Pantanal, se vão para o estado da Bahia ou vai para a beira de mar. Uma época elas vão para o clima delas. É. Eu sou livro que os cachorros estão querendo tomar banho, viu? De é. colocar o um chuveirinho ali, eu só vou entrar debaixo. Beleza, né? É. Não precisa economizar força, não precisa nem ligar. É, hoje a gente, a água natural já está boa, né? Liga só a água. Uhum. Mas como que é interessante, né, livro? Há pouco tempo nós estávamos aí com dificuldade para tomar banho, né? Porque estava muito frio, né? Agora a gente tem que ficar mais perto da água. O chuveiro não estava dando conta, não. O chuveiro. É, lá em casa eu coloquei não, o chuveiro no chuveiro máximo. mar. Tem o quente e o frio. Eu sei. Quando faz frio, eu passei o quente. Aqui se destaca, tem que estar tá frio, ninguém de sapé. Agora um chuveiro quente agora você não aguenta. Não aguenta, não? Esse sapéco tem que mudar pro lado mais frio. Eu tô, estou tô desligando o meu chuveiro lá. Ah, Mas é. aqueles calor eles quase quer tomar banho com a água fria. É. Hoje é que dia, Solim? Hoje é quarta-feira? Quarta-feira. Hoje é quarta. 18. Hoje, é de Hoje deve ser 18, né? por aí. 18 de, de setembro. 2019. Amanhã vai ser 19 de do 9 de 2019. Jogar aí, jogar ganhando esse número É bonito, né? É bonito ó, a sequência. E, e é o final de semana nós vamos ter o aniversário lá do Sobrentini. Do ah, já? 103, é, é ué? 70. É, 21, 22 e 23. É o dia 23 que é o aniversário dele. Você vai fazer o filme pra ele? Eu vou ter, eu acho que eu vou lá sim, viu, senhor? Sou... Eu, tá eu falei assim, eu, quem sabe o seu livro dá uma, uma passadinha, vamos lá. Aí ele. É até tá melhor. Eles fazem é, à noite de dia. De é de manhã. O pessoal chega lá moça. Cada um leva a sua comida. Isso o sobrinho. Se a gente tiver mais animado, mais bonzinho eu vou ser é, não... podia ir lá. Sabe por quê? Porque eu quero tirar uma foto. Eu quero tirar, Sabes, sabe? Eu não vou trabalhar. Né? Eu, eu quero tirar uma foto do seu livro com um sobretinho. sobrentino. <risos> 200 anos. Eu não tô lembrado desse homem. Os 3 eu cheguei a o aqui. Os 3 e 12, depois, 12, esse, 12, esse eu não estou lembrando dele. 82 já. 82. 82. 82. O, o, o, o, o Sr. Alívio, explica para ele quem é que é o Sr. Sou o Sr. Euclides, é, da Chave da Taquara. Essa pessoa aí que era. Ele, a mãe Isso. dele era Franciscone. Ele, é, hum. ele é parente do Fior, Fioravante. Fioravante, parente é. Da... essa era a mãe do tinha nosso Isso. aqui. Eu não sei se ele é meio parente da Clarice, minha cunhada. É daquele povo hum. lá. Ele é da Chave da Taquara. Chave da Taquara. Brentinho. Mas é uma pessoa é boa. Brentinho. Não, se sabe, se congela, nós vai lá. Então, vai é, ser domingo. Eu vou, lá, eu vou lá no rapaz e volto. Né? Não, eu já levo você lá. você É, eu levo você lá. Se o seu livro quiser assim, nós iremos levar o seu livro lá com a gente, para dar uma volta. Aí, eu, né? Aí você vai aqui atrás, eu, eu quero levar. Não. Ele tá querendo ir lá no, no, no, no amigo do, do senhor, que consertou a bicicleta dele. Mas ele tá querendo que o senhor faz uma, uma fazer uma. Uma avaliação se ficou bom o serviço. <risos> se você aprovou, né? Se aprovou o serviço. Tá bom, né? E vai lá buscar a bicicleta. O senhor quer isso, Olivia? Só pra passear? Eu, depois eu vou passar ali no Paulinho e vou deixar o senhor aqui. O um problema aqui que é, não posso sair. Por causa da. A es... Minha neta tá trabalhando agora, não tá aí. É, não tá. Só sou eu. O senhor tá só. Não, o senhor. Eu... É? Se eles quiserem ter sabido eu vou lá, eu vejo para ele. Para ele fazer, para o senhor ver se está bom. Eu, eu, eu sou Olívio, valeu muito conversar com o senhor hoje. Tá bom. E eu saio de Franca para vir cá só fazer uma visitinha e bater um papo. Eu fico contente, ó. é Um prazer ainda, gente. Muito eu. obrigado, senhor. O senhor é muito especial. Gostar do, dos, dos cristalenses. Muito. É. Ah, companheiro? Mais de 12 cristóis. Quem é que é esse bolso? Esses meninos estão fazendo aquele trabalho aqui. Você conhece o Solívio? Conheço. Há quanto tempo? Aí. O Solívio. <risos> o senhor não vai falar que já viu quando era piscina. Não, pistola Aí, ó. Eu tô filmando aqui. O Sou Olívio é uma pessoa muito especial, né? Capaz que o senhor é mais novo que eu. 30 anos ou mais, eu estou com 70 aí. Aí. 70? Eu Aqui, então, eu tô com 67. É. Tchãozinho 82. E o Sr. Olívio? Ah, 90 não. 97. Ah, entrei. É, tá Eu venho cá, vai buscar força aqui, Sr. Eu, eu e o as mais velhas. Tá aqui. O Tiozinho tá aqui. O Tiozinho tá é. aqui. O tchãozinho, é. tchãozinho, o homem que mais trabalha aqui dentro. Deita cedo e levanta a tarde, <risos> Deita a tarde, e cedo. Ah. Ah. Ah. É, então... O seu livro vai falar depressa, confundiu, mas... <risos> é, é Deita cedo e levanta a tarde. Hum. Então senhor, levantou. É. Tô... Agora ficou. É bom e é ruim, porque a minha neta ajudava a olhar a avó. Ela arrumou um emprego aí, vamos ver se está a Se Deixa eu ganhar o salarinho dela, é bom assim, é. ser para a família inteira, né? Família inteira. E que é dos pais e dos filhos. e é dos filhos e dos pais, pai. É. Dá dinheiro aí, negócio. Né? E dá certo. Assim. A, a dona Otila já estava noventa também, tá mais, né? Diz que até em 95. Tem. O senhor é natural de onde? Eu? É. Lá em Minas Gerais. Tio Faltone? É. É de São... São... São Faltone. Faltone, Faltone, Maqui... Faltone, Faltone, Faltone, Faltone, Faltone, Faltone. Frei Gaspar. Frei Gaspar. Frei Gaspar. O senhor veio pra cá com, com quem? O senhor veio isso? Ah, eu vim pra cá. Eu fui lá pro Tonicão. nós tinha sido ali, ó. Mas eu vim. O, Faltone, o senhor é falando do Lyon ou não? Não. Eu um ali, um Quem agora. que é parente do senhor aqui? Hã? Quem é que é parente do senhor? Ah, os parentes moram em Franca Que família que o senhor é? O nome do senhor, todo? É que Tio Frotone é, é, é, O senhor veio apanhar café aqui e ficou Ah, é o um café, eu vim, vim tirar leite E que ano que o senhor veio? Ah, eu... 52, meio de um, por, aí, por aí Ah, o senhor é, é novato aqui na região? Ah, sou bem mas é uma minerada boa, rapaz. Minerada boa, pessoal. É, é Trabalhadores, é bom de serviço, O Rio ali. Agora, eles é, é, não é mineiro, mas eles é paulista. É, agora é paulista. É paulista Ai, ó. <risos> tá aí, ó. O tiozinho tá aqui, ó. É bom lavar gravar lá pro cunhado dele lá? É, mas tá, ele tá fazendo cerca lá. Né? É. Hoje nós fizemos pusemos água lá, mas sexta-feira eu vou, vou fazer para plantar os acalipes embora. Ah, é, é? Então. Tá. Você chama o Solinho pra furar os buracos pra é, você. O <risos> é, o Solinho É o Solinho. Se dá, é esticar o arame lá. Não, falando. Falando. É. Não, é assim que a gente tá falando. Ficou tudo com os que fizeram. Os igual. Tá vendo, Solinho? Eles não estão querendo dar serviço pra nós, não, viu? Eles é. não desconfiei disso. <risos> vou falar uma hora. Um abraço pro tchau, senhor. Tchau, Valeu. Tchau, tchau, o senhor tá tchau, aqui tchau, junto tchau, com, tchau, com tchau, o Solinho. Tchau, aqui, ó. Falou. Aí esses não estão querendo dar serviço para nós, é. não, ali. A vida. O que teve juízo saiu bem em está viu? É? Mineiro juizado saiu bem. E tem muitos, né? É, Os terrenos, mineiros controlaram, tudo tem casa. Os que não tem casa aqui, tem casa em Franca. Eles não é bobo não, eles, é, eles é ativem esses meninos. Aqui. Ah, mas eles, eles saem de lá de, de uma situação difícil, eles querem construir. E, e... e a região lá é ruim demais. Eu fui lá, fui há umas cinco vezes. É, Frei Gaspar, Cachoeirinho, é, lá tá na divisa do Espírito Santo aqui, ó. Aqui está o Espírito Santo, aqui trabalha. Tá a Bahia. Então você sai de, de Belo Horizonte, pega a Rui Bahia. Aí está a vitória da, da, da, da, da conquista. É, tchauzinho, você, você andou muito com esse caminhão, Nossa, né? Nossa Senhora. São Paulo, andei demais. É, que caminhão Mato que grosso. era o seu? meu Era um, um 79. Mas é. eu andava a mil quilômetros com o caminhãozinho. Que, que raça que era? A Chevrolet. Chevrolet. Uhum. A diesel? Não era gasolina. Já não, tá, vamos... a diesel. A diesel, Falou a diesel. Né? A diesel. Aí, ó. Será que existe ele ainda? Foi eu tirei o um retrato dele, mas eles já desmancharam ele. Desmancharam ele. É, ele. Já comeu para trás já desmanchou. Soli, <risos> nós vamos mandar então, ó. Um abraço para o senhor. Desculpa E foi muito bom. Obrigado, senhor. Eu trouxe o Tchauzinho e falei assim: vamos lá ver o Solívio, porque o banco dele aqui, ó, ele está precisando de, dos ajudantes dele lá. Aperta a mão dele. Aperta a mão dele aqui, seu Tchauzinho. É Aperta a mão do Tchauzinho. Aí, ó. Se Deus quiser, nós né, assim, que fazer o orçamento da bicicleta dele. <risos> de Fundação, Não compensa. Não. Ah, depois agora vai ser, ó. Vai dar certo. Vai dar certo. <risos> Obrigado, Então, Ô, Solivo, um abraço para o senhor. Fique com Deus, nós vamos dar uma voltinha aqui e eu é, falei, eu, eu, vou, eu vou passar lá e vou conversar com o senhor Olívio. O senhorzinho conhece muita gente também. É. Mas o lugar do senhor aqui, ó. Se o senhor quisesse ir lá, o Tchauzinho ia lá para trás, viu? É, é, é. O, tchauzinho é, o Tchauzinho é novo, menino. Ou se não saia. Ou senão ia correndo atrás de nós aqui, é. viu? aqui ó, Deixa eu colocar isso aqui, na vamos lá, né? Um abraço, Olí, Fique com Deus. Foi muito bom. Deus abençoe. Aí, ó. Obrigado. De nada. Pode ir reto, mas saiu. A gente sai lá? Vamos levar o tchau. De mão pra baixo, pra rir. Tchauzinho, foi bom você ter vindo. É. A gente conversa um pouco e... O ventinho, vai bom. Gostoso, né? Vem um Tchauzinho. Tchauzinho. As pessoas elas precisam de visitas. Precisam. É. E a gente muitas vezes não, não faz isso. É, Dá um contato, uma, uma é. viagem. É, fala... Dona Amélia chi... Chifrin. É. Tudo bem? É. Tudo bem. Eu estava conversando com o seu Olívio, A hora que eu vim cá para ter um papo com a senhora. Vem sim, Pode vir. Falou, fique com Deus. À tarde, é desse é horário. Pode a gente Como que ela chama essa senhora? Dona Mélia Fala é, é Mélia, chifrinho Porque o marido dela é sobrenome é, sob chifrin, né? É. Ela é do, do povo do, do Aqui pode ir Pode ir, é, pode ir lá na, na primeira então, e segunda você, Se você Se você falar errado aí Complica o seu, viu? É. Não pode ir, Pode atravessar essa primeira aqui Lá nós Orgíria, sai lá Aqui não vão passar na praça não? Não, Por É só hora que sai. Agora Dá de vai... passar na praça e depois a gente entrar uma entrada lá? Ah, não, não. V vamos aqui que eu, eu pego é. eles lá nós saímos na praça. Daqui a é mão pra cá, pode? É bom pra cá. É na rua de lá. Eu Tchau. acho que as festas, não sei se as festas cinco horas uma coisa assim. Eu não, vamos lá ver, se não tiver lá você não vai me culpar não. Não, aí, aí eu deixo pra amanhã, não tem problema. Ah, depois você, amanhã você não é, tiver o é que fazer. Ali. Na é frente. De que, que é essa casa olha, aí? lá onde está aquele carro lá, lavando. Lá. Que, que construção é essa aí, Olívio? Está pô, tá fazendo, é do um rapaz lá embaixo. Ele tá fazendo devagarzinho, coitado. E essa, e essa parede, essa cerca aí? Pô? É. Aí, pode encostar a direita do senhor. e aqui, né? Onde tem tá esse carro atravessado ali? Hein? É? Pode ir na frente. Pô, ali é borracharia? É, na borracharia que eu vou parar. Senhor, ele tá colocando a roda nela? Não, aqui ó. Aqui o senhor pode parar, ó. É. Aqui não é frente, portão. Aqui. Do, dois vou ver esse tá É. se tiver pronto eu, eu tenho que ir, aí é... eu acho que o rapazinho está aí, tá aí, tá aí. Aqui, obrigado viu, Tiozinho. que eu vou voltar com o senhor que eu vou levar a bicicleta, é, eu vou lá no Tchauzinho, é, lá sim? no Paulinho, é, vai lá no Paulinho, obrigado, Ó, um abraço para você, o, outro dia, Foi lá, muito aí, bom. Sá, sábado lá vai lá no não, acho que vai ser domingo, eu Ou não domingo. sei, não, eu converso com você antes, aí domingo também nós podemos. É, é, mas... Tchauzinho, não fica nervoso não. Oh, obrigado, eu. Um abraço. Oh, obrigado, fica com Deus. Eu agradeço, obrigado, eu que agradeço. É que eu que digo. Aí, ó. Aí o Sebastião. Bom? tá conversando com o seu Olívio. O Tchonzinho. É só. Um abraço pra vocês. Valeu, gente. Ali tem bicicleta que não acaba mais. Hein? Olha o sol se põe Tais paulistas Tirando esses, esses registros aqui hoje Um dia calor Lá no Paulinho do Aqui E Obrigado, obrigado, companheiro. Pessoal chegou. Oxa. animais aqui. tudo lá. meu amigo, olha Fabito... como é que é? Campuã, Campui? Campuã, descendente de espanhol. Nascido aqui? Nascido aqui. Guapuã? É Guapuã, é Guapuã. Antigamente é Guapuã. Vamos é o nome dele. Eu não sou nascido aqui, mas vim pra cá já faz. Há muito tempo e eu. 40 anos já. Eu faz anos. 40. Oito anos. Quarenta e anos. Você tá na sua botoca sua aí, né? <risos> eu não ando. Ah, eu não fico em pé. Eu também não ando. O senhor não ando, man, né? É. A um carrão é. desse aí para carregar. Se eu tivesse um carro pra carregar... Aí, ó. Tô levando Eles aí. Eles tomaram minha carta. Eu tinha carta e me tomaram ela. Ah. Tomaram ela? Tomou. É. Ó, é. oh, um abraço para vocês. Um, um abraço, abraço, senhor. senhor com Deus. Tenho... Tudo de bom, senhor. Falou. A minha carta foi que tá bom. Né? Ah, não.